a empresa onde a Doce Felicidade, a marca, está inserida, já existe desde 1993. Uh, a Doce Felicidade surgiu em 2014, com, com a minha vinda para a empresa. O Chichara é uma leguminosa, muito parecida ao Tremouço, mas que se come como ao feijão, como ao grão, tem um sabor bastante neutro, assim parecido mais ao grão. Uh, mas é o formato que quem vê à primeira vista associa a um termoço. Depois aqui na zona faz a xixarada, que é substituir em vez de, do feijão na feijoada, faz com xixar. Também há sopas que levam xixar e atualmente uh, alargamos a adoçaria. Várias pastelarias fazem vários produtos. Uh, os nossos avós e isso consumiam na altura. Depois na minha infância. Se calhar não, não só via falar. Uh, depois, quando surgiu a primeira vez o Festival do Xixer, promovido pela Câmara Municipal, um, daí começou a surgir toda uma economia à volta do Xixar e agora toda a gente conhece o Xixer e somos conhecidos mesmo fora daqui pelo Xixer. É um doce cremoso, tem a parte do estaladiça do, do, do folhado e depois tem uma parte cremosa do, do, do interior. Apesar do pastel de chicha. aparentemente ser parecido ao pastel de xícharo, a nível de sabor do creme não, não tem nada a ver. Inicialmente fazemos uma calda de água e açúcar com paus de canela. Depois leva, uh, leva o xícharo, a amêndoa, uh, o limão, raspa de limão e vai tudo a ferver. No final temos o, o cheio feito. Adicionamos as gemas depois de termos as gemas está completamente feito não não, não não há mais nenhuma etapa a não ser encher os pasteiros ou encher os travesseiros e irem ao forno. Se for o travesseiro acompanha bem para sobremesa que muita gente vê como lanche se cai muito bem como uma sobre, como uma sobremesa com uma bola de gelado acompanha muito bem. Se for um pastel, se calhar eu aconselho mais um chá, um leitinho quente à lareira, fica sempre bem.